Se Deus sabe de tudo o que eu preciso, para que orar então? Existe algum método para eu manter a frequência de oração? Devo insistir no mesmo pedido com Deus? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te responder essas que são as três perguntas que sempre me fazem sobre oração. Obrigado por ter dado play. Eu sou o Burjaque, sou pastor e professor estou na internet desde os anos 2000 distribuindo conteúdo para a sua edificação pessoal e da Igreja de Jesus. Mantenho também o site burjaque.com.br. Lá no site você encontrará outros conteúdos e cursos que poderão te ajudar a viver a vida que Jesus deseja que você viva. Por isso, preciso que você assine agora mesmo o nosso canal. Isso nos ajudará a manter o conteúdo de pé e distribuir para mais pessoas. A oração é parte da vida de todos os que foram salvos por Cristo. Essa prática faz parte da nossa devocional diária. Por ser muito importante, para a nossa vida cristã não deveria ser problema para ninguém. Mas não é essa a realidade. E isso, Puxa, é uma pena. Esse problema existe por conta da falta do discipulado mais bíblico e menos voltado para a nossa domesticação da fé. Aliás, eu gravei um vídeo aqui falando sobre os quatro tipos de discipulados que existem no Brasil, apontei seus problemas e virtudes, veja no card aqui em cima agora. Nos aconselhamentos pastorais que já fiz sobre o tema, existem três dúvidas que são muito frequentes. Vou tratar delas aqui e te ajudar de uma vez por todas a entender mais sobre este tema. A primeira dúvida é, se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar? Vamos à resposta. Que Deus é soberano, isso é tranquilo para muita gente. Que ele vai atender somente aquilo que está no seu propósito, também está tranquilo para muita gente. Em outro momento, posso falar sobre a vontade permissiva de Deus. Deixe nos comentários aí as dúvidas que você tem sobre este tema, sobre a vontade permissiva de Deus. Então, se ele sabe tudo, devemos ou não devemos orar? Claro que devemos orar e orar sem cessar, mas para que orar se ele já sabe e vai fazer o que ele quer? O segredo é compreender que quando fazemos uma oração a Deus e colocamos diante dele os nossos pedidos esses pedidos devem estar de acordo com a sua vontade é preciso conhecer a vontade dele sobre o que vamos pedir os nossos planos só estão distantes dos planos de Deus quando não são iguais aos planos dele não adianta dizer que você é submisso ou submissa à vontade de Deus se seus pedidos em oração não demonstram isso até porque não dá para chamar o Senhor de Senhor se ele não tem as suas vontades atendidas por você né Atenção, é bom lembrar que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita e faz cooperar tudo em nosso favor, e que a oração é um diálogo que temos com o Criador, não se trata de um balcão de negócios, se trata de uma relação. E é bom também lembrar que se você algum dia disse, Senhor, a minha vida é Tua, o melhor é se submeter. Segunda pergunta, como manter o foco e a frequência de oração? Essa é a segunda pergunta que sempre é feita nos aconselhamentos sobre oração. Eu sofro com isso também. E o que eu tenho feito é usar a estratégia do cada dia o seu próprio mal. Eu começo todo dia do zero. É disso que eu estou dizendo. Se você me perguntar se sou frequente nas minhas orações, vou te responder que não. Mas se você me perguntar se hoje eu orei, vou te dizer que sim. Essa estratégia do cada dia o seu próprio mal me ajudou a entender que é o dia de hoje que conta. Não vai ser o número de dias de fidelidade que serão colocados na balança, mas a minha atual situação. Para entender isso, é só dar uma olhada nas cartas que Jesus escreveu às igrejas da Ásia lá no livro do Apocalipse. Quero manter a fidelidade a Deus dentro do momento que tenho certo controle. E esse momento se chama agora. Ontem, não conta. Não posso mudar ainda. Não tenho o para poder viajar ao passado. Amanhã também não conta. Também conta pelo mesmo motivo. né? Então, o que me resta? O que me resta é o agora. Isso me ajudou a controlar a minha ansiedade e frustração. Inicio o dia do zero, aperto o cronômetro e o zero bem no início do dia. Outra estratégia que uso é me comprometer em orar por pessoas. A oração de intercessão me forçou a colocar-me diante de Deus por quem me pede oração. O compromisso em orar uns pelos outros me mantém firme no propósito de orar. Atenção, uma boa dica é usar o seu despertador do celular para te lembrar de orar, assim como ele te lembra toda vez que você tem que tomar o um remédio ou levantar para ir para o trabalho. A terceira pergunta que sempre vem é: posso repetir a mesma oração sempre? As variações dessa pergunta são: eu devo pedir uma vez só e aí esperar, ou eu faço como na parábola de Uva e o juiz ladrão de Lucas 18? Fico ali pegando no pé de Deus até ele me atender? Bom, vamos por partes. Paulo orienta em Efésios 6:18 que devemos orar todo tipo de orações e apresentar as nossas súplicas sempre. O que são súplicas? São pedidos? Aquilo que está te fazendo falta agora, nesta hora. Se isso ainda continuar continua faltando, deve ser levado aos pés da cruz, sempre insistindo em levar a Deus o mesmo pedido. Vai acontecer duas coisas no mínimo. Você vai compreender que esse pedido não era tão importante assim e vai deixar ele de lado, ou você vai continuar porque entendeu a importância dele e por isso não desistiu. No caso da insistência da viúva, a interpretação da parábola é que você não deve desistir de levar ao lugar certo a sua súplica. A parábola começa exatamente com Jesus falando aos discípulos que a ideia ali era para quando eles desanimarem na oração. Não é insistir no pedido, mas no lugar onde se leva o pedido, o foco dessa parábola. Não sei se você percebeu, mas são duas perguntas distintas aqui. A primeira é, se devo insistir em orar por meus pedidos? Sim, deve mas atenção Insistir não significa que os seus pedidos estão certos. O melhor é, antes de começar a pedir, é voltar lá na pergunta 1 e ver se o seu pedido está de acordo com a vontade de Deus, como eu te expliquei na resposta que te dei agora há pouco. A outra é, devo ir sempre a Deus pedindo ou devo ir uma vez e pronto? Isso é algo pessoal, você decide. Não consta na escritura, que pelo menos que eu tenha percebido, que alguém conseguiu encher tanto o saco de Deus que conseguiu algo por conta da sua insistência como também não conheço alguém que tenha feito uma vez o seu pedido e tenha sido esquecido por Deus tipo, nossa, não lembrei que você tinha me pedido isso todos os pedidos foram atendidos com um sim ou com um não foram por conta do amor, graça e misericórdia divina não porque você mandou um spam ou porque você deixou de perturbar a Deus não saia do vídeo ainda nós vamos orar juntos. Mas antes de orarmos, você ainda não assinou o canal? Se não, por favor, assine, dê o like e compartilhe com mais irmãos e irmãs. Vamos ajudar mais pessoas a entenderem bem o significado da oração? Conto com você. Vamos orar. Senhor, nos ajude a aprender a oração. É sério, Jesus, nós não sabemos. Nós erramos muito. E o Senhor sabe disso. Quantas vezes o Senhor tem nos ouvido falar coisas desnecessárias, do jeito errado, com o coração errado? Te pedimos, sinceramente, de um coração sincero, agora. Ajuda tanto a mim como meu irmão ou a minha irmã que está assistindo esse vídeo agora a orarmos da maneira correta. Também te pedimos Senhor, que o Senhor nos ajude a colocar a oração como uma prioridade na nossa vida e não como algo que vem e vai de vez em quando, mas como algo tão necessário como o alimento, tão necessário como o ar que nós respiramos. E Jesus, também te pedimos que nos ensine a fazer os pedidos segundo a tua vontade, para que a tua vontade seja sempre prioridade da nossa vida, que os nossos pedidos não venham a suprimir ou serem contrários ao teu desejo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter dado play. Este e outros conteúdos você pode acessar diretamente do nosso site lá no bujac.com.br ou por meio do nosso grupo no Telegram. Se desejar receber outros estudos em lista no seu WhatsApp, é só me mandar um oi pelo link que está na descrição do vídeo. Nos vemos no outro vídeo, se assim o senhor nos permitir. E mais uma vez, muito obrigado por ter dado play.